Boa notícia para nós que somos motoristas de aplicativo. Senado aprova redução de 15% dos lucros dos ganhos das empresas de aplicativo, convertido para nós que somos motoristas de aplicativo. Ou seja, vamos ganhar 15% a mais dos ganhos do aplicativo. Eu quero deixar esse negócio bem frisado: dos lucros do aplicativo. E do lucro que eu falo é do lucro da corrida, não do lucro geral, claro que não, já pensou se tivesse repasse de ganhos da Uber para os motoristas, Meu, a gente ia ganhar muita grana né, mas não, é do lucro da corrida, vamos supor, você fez uma corridinha de 10 reais. esses 10 reais, você vai, vamos supor, ali a Uber ficou com 3 reais ali de taxa do, do aplicativo, desses R$3, 15% vai ser convertido para o motorista. Eu acredito que a Uber, 9.9, os aplicativos aí, eles vão fazer desse jeito. Vão acrescentar, é, vão pegar esses 15% e vão acrescentar no valor da corrida, porque eles não podem é, retirar ou aumentar o valor para o consumidor final, ou seja, para o passageiro. Eles não podem. O que eles devem fazer é pegar esse valorzinho aí de 15%, e retirar dos ganhos deles e acrescentar para o motorista. Então desses três reais que deveria ficar com ela, uns 45 centavos vai ficar para o motorista e o restante para o aplicativo. Agora eu tenho certeza que eles vão recorrer de todo jeito. Já está aprovado! É realmente oficial, vou deixar o link da matéria aqui na descrição, mas é com certeza eles vão recorrer de alguma forma, porque a Uber com certeza não vai deixar barato, vai deixar o lucro para o motorista, né? tenho certeza que eles vão fazer alguma coisa. Mas gostou da notícia? Já senta o dedo no botão de like aqui abaixo, é um vídeo rápido e objetivo só para falar sobre esse assunto, e eu espero você em qualquer um desses dois vídeos que está aparecendo aqui na tela, beleza? São dois vídeos top que eu preparei exclusivamente para você.